Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Essa é mais uma edição do programa Extensão em Foco, aqui na nossa rádio universitária, tratando de projetos e ações de extensão desenvolvidos por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos conversar sobre uma exposição que está disponível ao público desde o dia 19 de maio no nosso Museu Universitário, uma exposição coordenada pela professora Ana Carolina Gelmini e que conta hoje aqui no Extensão Foco com a presença de duas das organizadoras, que são as estudantes de Museologia da URGS, Alana Rosa e Júlia Yeager, que vão falar sobre a exposição Nós Podemos, a Mulher da Submissão à Subversão. Alana, Júlia, muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Queria, inicialmente, para a gente apresentar para o público que quiser comparecer ao museu, que te, tem comparecido ao museu, enfim, uh, o que, que motivou vocês a organizarem essa exposição? Então, acho importante ressaltar que esse é um exercício curricular né, do nosso curso, ele faz parte do currículo do curso, uh, disponível para o sétimo semestre. Então, nós somos alunas do curso e tivemos que passar por essa fase para chegar na tão sonhada formatura, né? Então, uh, é um exercício, nós temos mais, oito, mais 16 alunos junto conosco nessa curadoria, e essa ideia surgiu dessa forma, a gente precisava fazer, e como era uma turma, sugestões surgiram a ponto de chegar na, no tema mulher, uh, discutir um assunto que está tão em pauta nos dias de hoje, né? É válido dizer que a gente teve dois semestres para fazer essa exposição, então, no primeiro semestre a gente projetou ela, e agora, nesse segundo semestre, a gente está botando ela em prática né, e fazendo mediações. E muito interessante essa parceria do curso de museologia com o museu da universidade, né, esse diálogo entre a, o que é feito, a extensão que é feita, com os cursos de graduação também, né? É, o museu ele hoje serve como um laboratório do curso, né? A gente, os, há uns anos atrás, as exposições eram feitas em outros locais, então também tinha essa corrida atrás dos locais disponíveis. Mas hoje a gente já está automaticamente vinculado ao Museu da URGS. Todas as exposições curriculares dos últimos três anos foram ali. Muito bem. E o que que traz essa exposição? O que, que o público que chega ali no Museu Universitário, que, com o que, que ele se depara, o que, que ele vai... Qual é que, ele, qual é que é a experiência dele ali? Como a nossa temática é mulher, a gente passou por diversos conceitos até chegar na exposição final, né? Hoje a gente trabalha com dois conceitos que estão, com, que estão presentes em toda a nossa exposição, em todos os núcleos que é a submissão e a subversão. Então, é essa mulher que vivia sob uma sociedade extremamente patriarcal e que foi se desamarrando dessas, dos pensamentos machistas e todas as amarras que ela tinha, como as roupas que ela precisava usar, a forma como ela precisava se, compor, se, compor, se comportar. E... E até chegar a mulher que vai pra rua, que luta pelos seus direitos, a mulher que trabalha, a mulher que faz a terceira jornada. Então é isso que o, que o público vai encontrar lá. É um, são dois vieses, a gente diz assim: que é um momento da mulher submissa, que é a mulher que aceita e que se coloca nessa posição, e a mulher que se subverte a esses conceitos que a sociedade coloca sobre a gente, né? Essa, essa questão da mulher submissa é uma coisa que, infelizmente, ainda existe, inclusive aqui no Brasil, né, muito presente. E, enfim, a subversão traz né, toda essa, essa conscientização da sociedade, enfim, principalmente homens que precisam estar conscientes disso. Vocês consideram que o feminismo ainda é visto como subversão para muita gente? Eu acredito que sim. Eu acho que eu, a, da forma como, como a gente coloca na exposição, a gente põe sempre valorizando as escolhas da mulher, né? Quer dizer, é, há um, um poder de escolha, há uma forma, uma opção, né? Tu pode viver daquela forma como tu também pode não viver. E o feminismo, eu acho que ele tá aí para gente, para ter uma opção, né? Para te dar um, um astro de, de ajuda. Sim, e o feminismo vem contra uma corrente de pensamentos, então com certeza é uma forma de subverter a, a ordem, né? A a lógica do da sociedade e sempre tá importante sempre é importante dizer que ele não é uh, o não é pre, não é pregar a supremacia da mulher em relação ao homem como hum. o machismo é né ele é simplesmente buscar a igualdade de gênero né? sempre importante dizer isso porque existe um contra movimento conservador que que ataca justamente nesse ponto né é, e aí é bem isso que a gente traz uma posição trazer bem essa questão da igualdade não da supremacia né Claro, com certeza. E vocês trazem diversos aspectos, né? A questão da publicidade, a questão da vestimenta. Existe um quiz também. Vamos comentar um pouquinho sobre a exposição. O que, é que, o, que, é que o público encontra nessas, nessas pequenas. Nesses pequenos nichos que ela traz. Ele na verdade a gente traz essa essa a representação da mulher, né? Como essa mulher é representada na mídia. E como essa mulher é representada andando nos museus, né? A gente não acha a representação de uma mulher que luta dentro dos museus. A gente acha a representação de uma mulher que vai para festa, que tá ao lado do marido, que tá sempre bem arrumada, que está sempre bem vestida. Então, acho que é importante a gente trazer essas diferenças uh, e mostrar que, por mais que tenha essa representação da mulher de casa, a mulher ainda é muito vista como objeto, por exemplo, nas propagandas, que é o que a gente traz nesse... Nesse contraponto, né? Tem as propagandas antigas, que eram essencialmente eletrodomésticos Para dar de presente para as mulheres E hoje as mulheres são muito objeti obje objetificadas, né? Como a propaganda da cerveja Propaganda da mulher que, que gosta de limpar Que gosta de ficar em casa Então, a mulher ainda é muito objeto na publicidade E a gente tem alguns outros, algumas outras atividades Que trabalham com, a, com os fatos, né? as lutas, as conquistas em períodos. É incrível. Em 2017 a gente ainda fala disso, né? Ainda Coisa impressionante. Disso, eu não sei se vocês concordam. Eu tenho notado algumas propagandas, por exemplo, os produtos de limpeza, em que homens já aparecem limpando, né? Eu acho que existe assim um, pelo menos um comecinho para a gente não ser tão pessimista. Pelo menos um comecinho é. de conscientização, né? Assim. É, a gente trabalha isso também na, na exposição, tem uma... Essas iniciativas que vocês têm, sem dúvida, colaboram muito para isso. Né? Com certeza, a gente quer valorizar também o compartilhamento. assim. A ideia da exposição final é mostrar que, na verdade, essa luta é uma luta de todos, não é uma luta só das mulheres. Então, não adianta as mulheres saírem em, em prol disso e a gente não ter uh, homens que são pró-feminismo. Exatamente. Então... E a importância que vocês avaliam de uma exposição sobre esse tema, justamente aqui no Brasil, que é um país que é um dos campeões de violência contra a mulher? Eu acho que o tema É um desafio bem grande. Eu acho que o tema ele suscita essa o questionamento. né eu acho, Essa é a nossa tarefa como museólogos e dentro do museu, que é suscitar o questionamento e e a reflexão. Quer dizer, isso está é tão, tão intrínseco na nossa sociedade que a gente já acha normal. Então isso não pode ser normalizado Então a, a gente trabalha muito com o público jovem E isso é muito interessante, assim De ver que eles têm essa, essa coisa do quem faz tudo na tua casa Ah, minha mãe faz Tá, mas e por que que tu não ajuda? Na verdade a gente mora junto com as pessoas E o que a gente quer trazer também é o compartilhamento Como tu disseste na, nas propagandas Os homens já fazem, pô, legal Mas então a gente tem que né, continuar e incentivar esse, essa atividade, né? Existe, uh, nesse questionamento todo que se faz, né, uh, em relação a esse tema, né, uh, de que justamente, né, colocar uh, os homens para trabalhar junto em casa, enfim, uh, é uma conscientização que desde cedo talvez seja mais, uh, as gerações mais novas estejam mais propensas a ouvir isso, porque mudar uma cultura é algo muito complicado, né. E eu acho que, acho que a, a, a luta do, do feminismo ela é justamente ela é uma luta tão difícil, tão árdua e precisa de tantas, tantas iniciativas como essa justamente porque é uma coisa que está muito arraigada há séculos e, na verdade, não é nem só aqui no Brasil. Né? Toda a sociedade ocidental é uma coisa impressionante. Né? Sim, e a exposição ela, traz bem essa questão de refletir, refletir sobre por que é assim, né? por que, que a gente não muda, por que, que né, as pessoas não, não mudam esses comportamentos ela vem bem nesse viés de questionar, refletir, fazer as pessoas pensarem sobre isso assim nessas pesquisas que mostram crianças respondendo esse tipo de pergunta elas que a criança é um é um ser que não está ainda exatamente a cultura exatamente ela tem aquela pureza enfim é, praticamente da natureza né e aí explicita bem assim de uma forma muito clara e gritante assim para nós essa, esse tipo de diferença né É, infelizmente a gente vê que o machismo hoje em dia ele é muito perpetuado pela mulher né pela mãe também Quer dizer, o meu filho, o homem, não pode lavar louça porque isso é coisa de menina. Então, é aí que começa. Acho que a, a mudança tam, tem que estar tá na criança, mas ela também tem que estar... Tá no carrinho da boneca, talvez, comece car... antes é. até, né? Então, a gente... é, um, é, um, é, um, é um, uma situação muito complexa de se mudar, mas eu acho que de pequenos passos a gente consegue trazer uma conscientização maior. Uh, a própria mulher entendendo que o feminismo não é o eu odeio o homem... Uh, já ajuda a gente a, a mostrar que não a gente não odeia ninguém a gente só quer direitos iguais e, e um pouco de respeito né porque é, é o que falta eu acho é, é a grande palavra-chave é respeito assim me respeita como um ser humano que eu também sou igual a ti ah, é, que vale para todo tipo de preconceito né? todo Com tipo certeza. de preconceito Uh, tchamo, temos além da exposição duas atividades envolvendo esse trabalho de vocês. Nós tivemos o Cine Debate, né? Ele ocorreu quando? Foi no dia Dia 26 de maio. 26 de maio. O que há de errado com elas? Como é que foi, como é que foi esse? Qual é o objetivo, enfim? Então, o Cine Debate traz, do, uh, traz dois uh, documentários produzidos pelo coletivo Feminino Plural: sendo eles o documentário Carol e o O que há de errado com ela e contou com a participação da, de uma integrante do, do próprio coletivo que produziu e a Lívia Pascoal que era, é uma ela é pós-graduada em fotografia e conceitos de, de, de criação né então a, a gente a, o objetivo desse, desse debate era questionar exatamente o, o que, que qual é o lugar da mulher né, nesse, nessa sociedade Como ela é tratada e, e vista pelas pessoas Então a gente trouxe esse, Esses dois Esses dois documentários Que tratam sobre a mulher né na, Em Porto Alegre principalmente E sobre a questão de como ela é vista Como Da violência, como ela é vista Como Como louca muitas vezes, né? Muitas vezes a mulher é chamada de louca Sendo que não não tem Não tem nada, né? E então essas pessoas vieram falar com a gente sobre essas questões assim. E a mesa redonda Mulheres Abrindo Espaços né, uh, vai ser no dia 16, é isso? 16 de junho, isso, na, no auditório do Plenarinho, ali na reitoria da URGS E vai contar com a presença de cinco representantes de cinco coletivos diferentes Alguns inclusive da URGS, que é o Musas e o Meninas da Ciência então a gente vai tratar sobre a questão dos coletivos Como as mulheres estão se organizando em conjunto Com diversos, de, diversos vieses né, de, de saberes Estão se organizando e estão botando em prática Ações que trazem a mulher Como um centro, assim, como um feminismo E como, como uma luta né, Diária de de, das mulheres assim. De 16 de junho às 14 horas né? Isso mesmo, 14 horas no plenarim Tudo com a entrada franca, liberada entrada Tranquilo, franca, liberada. aberta ao público Isso, isso mesmo Uh, bom, meninas, eu queria para a gente encerrar o nosso papo. Como é que vocês, uh, para vocês como estudantes de museologia, como estudantes universitárias, né, uh, essa experiência com a extensão diretamente com o museu, como é que o que, que isso acrescenta para vocês, enfim, como é que vocês estão... O que, que isso enriquece no currículo? Eu imagino que seja bastante, muito. bem interessante, né? Acrescenta muito porque nessa disciplina a gente põe em prática tudo o que a gente aprendeu durante os quatro anos de curso. Então, a gente consegue colocar em prática diversas disciplinas, né? Documentação, expo expografia... Uh, conservação, várias, várias viagens Tudo que assim. a gente veio aprendendo teoricamente nos últimos três anos, a gente coloca em prática nesses, nesses dois últimos semestres, né que é o, o último o sexto e o sétimo semestre. Uh, a gente veio de uma de três disciplinas, é né, um trabalho um conjunto de três disciplinas, em que primeiro a gente analisa as exposições de um modo geral, para teorizar né, a parte teórica, depois a gente projeta toda esse, essa exposição e agora a gente coloca em prática. Eu acho que essa é a maior experiência que a gente pode ter no curso. assim. Acho que nenhuma, nenhum outro trabalho que a gente faz no decorrer do curso, estágio, nada nada se compara a estar dentro do museu e criar uma coisa do zero. Assim. O, foi o que a gente fez. É, além de criar do zero, o mais interessante é que vai ser aberto para a comunidade. Então, a gente tem to toda aquela preocupação de como as outras pessoas vão receber isso. né? Então, é um projeto bem extenso e bem... Tudo foi muito cuidado, assim, a gente teve um cuidado de não ter textos que suscitassem outras, outras ideias que não as quais a gente gostaria de passar, então tudo é muito cuidadoso. E foi muita dedicação de toda a turma, dos 18 alunos que participaram, das duas professoras que nos orientaram, que foi a professora Ana Carolina e a professora Vanessa, e do nosso técnico administrativo, também o museólogo Elias Machado. Uh, eu acho que todo mundo trabalhou muito bem para que isso chegasse hoje no público E a gente tivesse uma resposta tão boa quanto a que a gente teve no, nas últimas semanas Muito legal, olha, para a gente que trabalha com a extensão aqui na universidade É realmente muito gratificante um projeto como esse envolvendo estudantes, docentes, técnicos né, Justamente para poder trazer um tema que é tão importante tão necessário né, Especialmente nos dias de hoje onde a gente vive enfim em tempos de questionamentos, intolerâncias, enfim Alana Rosa e Julia Yegra, organizadoras, entre outros 18 alunos, uhum. da exposição Nós Podemos, a Mulher da Submissão à Subversão. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito, Muito obrigada. obrigada, nós agradecemos o espaço de divulgação. Vamos agora com as notícias da Extensão. Está aberta desde o dia 23 de maio no Instituto de Artes a exposição Tambores Distintos. A mostra reúne obras de 18 artistas formados no Bacharelado em Artes Visuais do Instituto de Artes da URGS. As obras são em fotografia, vídeo, desenho, pintura, escultura, instalação e cerâmica. A exposição ficará aberta até o dia 13 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. A revista Conexão UEPG da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, está recebendo artigos para publicação até o dia 20 de junho. A publicação é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade. O objetivo do veículo é incentivar os participantes de projetos de extensão a divulgar suas atividades e produções na área. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem. Voltamos na semana que vem na semana que